Ooh. Mm -hmm. sobre o aplicativo de mensagens instantâneas Telegram. O Telegram, ele é um aplicativo que foi criado em 2013, ele é gratuito, com parte dele disponibilizado de forma livre. O servidor onde ele está hospedado, ele é proprietário, no entanto, o aplicativo usado pelo usuário apresenta o código aberto. Nesse sentido, qualquer pessoa pode criar seus aplicativos de mensagem e estar disponibilizando também no servidor do Telegram. Entre as vantagens, a gente pode destacar que ele pode ser usado na versão móvel ou na, no desktop, da mesma forma nos sistemas operacionais Linux, Windows ou o Mac OS. Todo o conteúdo dele fica disponibilizado nas nuvens, nesse sentido eu não preciso me preocupar em estar enchendo a memória né, do meu celular ao baixar os arquivos. Eu não necessito estar conectado ao meu celular para usar o Telegram, isso só vai acontecer a primeira vez quando eu sincronizar e estar baixando o aplicativo, posteriormente não tenho mais essa necessidade, eu posso ter esquecido o meu celular e eu consigo acessar o Telegram do Desktop, Stop, por exemplo, em qualquer lugar. Outra vantagem é que ele não tem o um limite de número de arquivos que eu posso enviar e cada arquivo pode ter até 2 GB, então é, é um um tamanho bem considerável, né, que possibilita que eu envie tanto imagens, textos, vídeos, né, bastante pesados nesse sentido. Ele possibilita também que eu crie grupos e canais. Em relação aos grupos, eu tenho a possibilidade de inserir até 200 mil pessoas. Então, é um número bem considerado. E em relação aos canais, o número é ilimitado. Em relação às mensagens, né, eu posso... A enviar uma mensagem e posteriormente eu posso editar essa mensagem mesmo que tenha se passado um dia uma semana um mês eu consigo ir lá editar essa mensagem e não vai ficar visível para a pessoa que recebeu ah, essa mensagem foi excluída né então eu consigo editar excluir mesmo após um longo período que eu tenha enviado essa mensagem da mesma forma ele me possibilita agendar uma mensagem se eu gostaria de ah, amanhã eu não, eu não vou ter tempo de enviar então eu agendo e automaticamente no horário agendado essa mensagem será enviada eu consigo enviar também mensagens secretas autodestrutíveis que eu posso programar a pessoa que visualizou depois de determinados tempo né ela a mensagem se autodestrói também eu posso por exemplo gerenciar até três números de celulares né Ou gerenciar um telegram com três números diferentes na, na minha conta tem essa possibilidade. Outra questão em relação à privacidade, que eu não preciso estar disponibilizando meu número de telefone. Né? Uma vantagem bem interessante, às vezes eu converso com uma pessoa só, ou vou ter só um contato, então eu vou ter o meu usuário, posso mandar o link uh, para a pessoa em relação ao meu usuário, não fica visível o meu telefone. Outra vantagem é que caso eu venha a perder meu telefone, ou ele seja roubado, então, eu posso acessar o Telegram de outro, de outro local e apagar e excluir toda a minha conta. Então, inviabilizando a pessoa, porventura, tenha apego e queira uh, se passar por mim ou enviar mensagens uh, indevidas. Em relação às desvantagens, então, a gente pode considerar como desvantagem uh, a possibilidade de criar esses grupos com um grande número de pessoas e a gente ter essa possibilidade de conseguir acompanhar né, toda essa conversa em meio a tantas mensagens disponibilizadas, da mesma forma ele não é um aplicativo tão popular, se comparado com o concorrente dele, o WhatsApp, e outra desvantagem dele é que ele só apresenta a criptografia das mensagens enviadas, que é essa questão da segurança, que a gente tem que tomar bastante cuidado, no momento que as mensagens são enviadas, no momento que chega ao servidor, essas mensagens já não são criptografadas, então é um detalhe importante que a gente precisa considerar quando a gente vai tentar enviar um arquivo, um vídeo, um áudio, né, é, em relação à questão da, da segurança. Mas no geral, para quem, por exemplo, tenha empresas, comércios ou quer destacar seu negócio, a possibilidade de canais né é bem interessante, atinge um grande número de pessoas, grupos também, no caso até 200 mil participantes, então eu consigo abranger um número maior de pessoas. Nesse sentido, então, ele é um aplicativo uh, que difere muitas uh, possibilidades em relação a seu concorrente, vai depender então uh, de como o usuário deseja utilizá-lo, né? Ele pode utilizar ele como WhatsApp paralelamente para fins uh, distintos e específicos. A instalação do Telegram pode ser feita a partir de seu site, telegram.org. Nesse site aqui, acessando o site, vocês podem visualizar... Né, as possibilidades já destacadas para Android, para iPhone, iPad tanto para Mac, Linux ou para o computador né, o Mac OS nessa página aqui ele também traz as novidades recentes em relação ao aplicativo aqui ele traz esse porque o Telegram né, é simples, é privado né, ele possibilita a sincronização então traz todas as características né é poderoso aqui, que ele destaca a questão do, da possibilidade de enviar arquivos, né, até 2 gb ele é aberto, então o código fonte dele é livre, né, 2 mil membros, então ele traz todo esse destaque. Para instalação, então, vocês podem uh, ir diretamente aqui no final da página e escolher o sistema que vocês uh, estão utilizando, aí eu quero baixar no meu Android, vocês vão clicar nesse, nesse ícone, eu já tenho instalado no caso, então vocês vão fazer a instalação normal como outro aplicativo. Aqui no caso, se vocês querem instalar no, no computador, vocês vão a, clicar por aqui, ele já automaticamente vai identificar né, o sistema operacional que você utiliza, no caso aqui eu utilizo o Linux com 64 bits, mas ele demonstra as demais plataformas, então você vai fazer a escolha pela qual você deseja instalar. Aqui, olha, diz que o código dele é, é, está disponível nesse endereço, depois vocês podem acessar e visualizar. Então, ele, a plataforma dele aqui é bastante intuitiva, né? Traz esse destaque também em relação a, a personalizar, todo o aplicativo tem essa possibilidade, né? Então, depois vocês podem acessar essa página, né, para baixar o aplicativo ou baixar diretamente no Play Store, no, nos celulares de vocês. Outra possibilidade aqui em relação ao site, que vocês podem ir nessa aba FAQ aqui, e vocês verão perguntas frequentes. Então, eu tenho muitas perguntas com respostas relacionadas às questões gerais do Telegram... As questões do básico, né? Grupos de canais, né? Como que cria grupos, canais, tudo bem especificado. Segurança, questão da segurança, né? Dos, dos dados criptografados, toda essa questão, chat secretos, as configurações da conta, os bots, que são os robôs automáticos, né? Que, que realizam ações. Então, depois vocês podem acessar e visualizar, ele traz bem detalhado, inclusive com hiperlinks, né, bem explicativos. Aqui também eu consigo uh, mudar uh, o idioma, né, do site, inglês, português, né, tem essa possibilidade também. A API, ele traz todo, todo o histórico, né, aqui ele traz a questão, né, do do código aberto, toda uma explicação, protocolos, tudo destacado para quem quer ajudar, né, no, na disponibilização, na criação de de novos aplicativos, né, aí pode acessar os códigos, tudo detalhado nessa aba aqui. Após a instalação, então, do aplicativo, vocês vão localizar ele, seja no celular ou no desktop, clicar sobre ele e vocês podem iniciar as configurações do mesmo, né? Provavelmente vocês vão, vão visualizar a lista de contato de vocês e quem já possui o Telegram, ou no meu caso aqui já aparece alguns grupos né, e canais que eu sigo. Então, para personalizar, vocês vão clicar aqui no canto superior esquerdo, vocês vão visualizar essa... Essa página aqui, que vocês têm a possibilidade de criar novo grupo, criar novo canal, contatos, chamadas, configurações. Vocês vão clicar em configurações. Aqui em editar perfil vocês conseguem inserir uma foto, ou, uh, informações relacionadas ao nome, ao telefone. Aqui é muito importante vocês criar esse usuário, por exemplo, porque ele vai possibilitar que vocês compartilhem esse link com os contatos de vocês. Então, vocês enviando esses links, os contatos têm uh, acesso, né, à conversa com vocês. Então, vocês não uh, precisarão estar disponibilizando o contato telefônico. Então, essas uh, são algumas informações relacionadas ao perfil. No caso aqui, você pode fazer uma descrição sua, ou se for o caso de, da criação de um Telegram de uma empresa, por exemplo, colocar as informações, os objetivos da empresa, os serviços que ela presta, que vão ficar de destacadas, né, no, na descrição do Telegram. Em relação a, a notificações também, você aqui pode selecionar se você quer ser notificado na sua área de trabalho, toda vez que alguém enviar uma mensagem, né, mostrar o nome de quem, inclusive com som, então vocês podem selecionar conforme as... as o desejo de, de vocês, aqui também vocês podem personalizar que a mensagem apareça no canto, né, uma, duas ou três, então, né, pode escolher aonde, como, quantas mensagens vocês querem que apareça, no caso, ou tirar e deixar como notificações nativas, então tem essa possibilidade também. Em relação à privacidade e segurança, então, Uh, vocês têm essa, essa possibilidade de número do telefone, último acesso online, né? Vocês visualizar de todos, só dos contatos, de ninguém. Então, aqui vocês podem uh, fazer essa seleção. Último acesso online também, se vocês querem visualizar, uh, quem acessou, uh, querem que, que as pessoas visualizem o seu último acesso também, se vocês colocar aqui que ninguém, então ninguém vai visualizar. Então essa questão aqui da, da privacidade e segurança é bem importante, né? As mensagens encaminhadas. Então quem pode adicionar um link para minha conta ou encaminhar minhas mensagens todos, só os contatos ou ninguém? Então eu estou permitindo que essas minhas uh, mensagens sejam reenviadas ou não. Então tem essa possibilidade. Elas são a foto do perfil. Quem pode ver a minha foto? Né, definir exceções, né, nunca permitir, aí vocês podem adicionar usuários que não podem, específicos que não podem ver a minha foto, no caso. As chamadas, também, quem pode me ligar, vocês podem definir, uh, selecionar pessoas que não podem usar, né. Grupos e canais, então quem pode me adicionar a grupos e canais, todos ou somente os contatos, Nunca permitir, né, adicionar usuários. Exibir todas as sessões. Então, aqui demonstra, né, em quais eu estou logada, que eu, né, uh, quais que eu estou ativa. Agora, no momento, eu estou no meu desktop, então, aqui eu consigo visualizar no Android que eu já acessei, né. Conteúdo sensível, né, podem selecionar, filtrar ou não. E apagar minha conta aqui, por exemplo, em nativa vocês podem selecionar, né, se em um ano eu não acessei nenhuma vez, uns seis meses, um mês, ela apaga toda a tua conta, inclusive com, a, com as conversas, com os arquivos, né, então é importante pelo menos, então se deixar aqui um ano, nesse um ano, eu tenho que acessar uma vez para não perder a minha conta. Em relação, então, às configurações de chat, vocês podem alterar os temas, selecionando então, a seu critério, inclusive alterando as cores. Né? Aqui a questão do papel de parede, vocês podem trocar o fundo, por exemplo. Outras opções lado a lado... Né? Em relação aos stickers e motion, vocês podem escolher se vocês querem que eles fiquem aparecendo uh, com tamanho maior, né? Sejam substituídos automaticamente. Aqui vocês têm a opção de... Aqui, as que eu já selecionei, então vocês podem adicionar mais, né? Conforme uh, o gosto de cada um, por exemplo, eu vou adicionar. Então vai ficar aparecendo lá essas possibilidades, Halloween, né? Toda... Conforme uh, eu desejo. Então, ó, sticks eu fui adicionando. Depois, vocês têm essas possibilidades lá para para enviar para os contatos. Da mesma forma, os emoticon, ó, aqui o as possibilidades para Mac, para Android, né? Então, vocês podem fazer essa seleção. É que você selecionam se vocês querem enviar a mensagem uh, somente clicando em Enter ou ctrl Enter, né? Então, é uma opção a mais de de configuração. E outra opção que vocês mesmos podem criar um tema, né? Vocês podem criar esse tema e inserir através, clicando aqui nos três pontinhos e criar tema específico personalizado. Se for para uma, por exemplo, uma empresa, né? Ou para um grupo de pesquisa, vocês podem personalizar o tema também. Em relação às pastas, é bem interessante que vocês podem criar pastas específicas, né? selecionando por exemplo vocês têm muitos contatos profissionais muitos canais muitos grupos então para ficar mais uh, amigável se, uh, gerenciar todos esses contatos vocês vêm aqui criam a pasta canais a pasta contatos e elas vão ficar visível aqui do lado então no momento que eu quero enviar uma mensagem para um contato pessoal meu eu venho aqui né, em contatos clico na pasta contatos e já vou direto né ser direcionado ou para os canais, ou tem a opção de deixar todos uh, aparecendo né, de modo geral. Então, é essa organização em pastas ela é bem interessante. Em avançado, eu consigo uh, fazer configurações relacionadas aos dados de armazenamento. Ó. Se eu baixar um arquivo, vai direto para o local dos download, mas se eu quero... E pergunte para mim aonde que eu quero salvar, eu deixo selecionado esse, esse ícone, né? Aqui também em relação a, ao, ao download automático das mídias, a integração, uh, corretor autográfico, né? Eu posso deixar habilitado ou desabilitado, ativar animações, que eu consigo uh, visualizar as, as, as animações recebidas. Então, nesse... Nesse tópico aqui eu consigo fazer esse tipo de, de configuração do, de conexão, né? Conexão que eu quero, por exemplo. Idioma. Então aqui eu tenho várias possibilidades em várias línguas, né? De fazer a opção. Escala de interface, né? Se essa escala está muito pequena, eu posso aumentar o tamanho dela, sempre vai reiniciar com, e vai atualizar para o tamanho maior. Então, essas são algumas configurações básicas, né, em relação ao meu perfil do Telegram. Para a criação de canais no Telegram, vocês vão clicar no íconezinho aqui à esquerda, no canto superior, e vão criar um novo canal, vão denominar o canal, teste capacitação, por exemplo, Fazer a descrição. Se for, por exemplo, um grupo de pesquisa, pode descrever o objetivo. Se for uma empresa, pode descrever o objetivo, né? A, qual a intenção da empresa ou, ou qualquer outro trabalho. Então, a descrição é nesse sentido. E vão clicar em criar. Então, vocês podem optar por canal público, por exemplo. Quando, como eu denominei de teste de capacitação, se alguém fizer a busca por capacitação, esse meu canal pode estar linkado na lista de opções. Ou se eu optar por canal privado, eu posso disponibilizar esse link criado, né, para as pessoas terem acesso ao meu canal. Então, eu vou salvar, automaticamente pede para inserir pessoas, né, e divulgar esse, esse link para as pessoas, então, você pode enviar para seus contatos, para eles terem o, a, acesso ao seu canal. Então, no canal criado, por exemplo, eu posso gerenciar né? gerenciar o canal, as informações, visualizar os inscritos, no caso, eu criei agora, só eu estou inscrita, né? só, só eu estou de administradora. Então, aqui eu tenho as opções né? de assinar as mensagens, né? conversa, vincular grupo. Né? teste, aqui tra posso alterar a descrição, o nome, posso inserir uma foto para esse canal também, então é uma das possibilidades. Outra possibilidade é eu criar uma enquete, então por exemplo, se eu quero uh, fazer perguntas, se, se é um, um canal específico de um grupo de pesquisa, se é de uma empresa, se é de um, de um produto, né então eu posso fazer perguntas e as pessoas que acessam o meu canal podem e respondendo essas perguntas. Por exemplo, qual sua idade? Qual sua idade? Então, aqui eu coloco, por exemplo, de 18 a 30 anos. Segunda opção, de 31 a 40, ter opção 41 a 50 então aqui, como não é uma resposta certa, né, se eu tivesse uma pergunta e teria uma das respostas certas, eu ia optar pelo modo quiz. Mas como a pessoa vai escolher a sua resposta, então é múltiplas respostas, então eu posso criar. Ó, então, fica visível aqui, a pessoa vai acessar seu canal e pode responder, por exemplo, né, então se ela vai votar e daí... Ah, vai ficar visível para você a porcentagem né, de pessoas com essa idade ou relacionada à pergunta que você estipular. Outra possibilidade é você adicionar membros por aqui também. Exportar histórico do canal, então faz algum tempo que já tem muita foto que tudo fica gravado na nuvem, mas eu quero baixar as fotos específicas desse canal ou só os vídeos, né? Ou... Conjunto, né? Então eu posso selecionar aqui o que eu quero baixar, que é no máximo 8 Mega, né? E exportar Vou selecionar para exportar. Se esse é o meu desejo, aqui eu tenho essa opção de adicionar as mensagens, né? Conversa, vincular algum grupo, por exemplo. No canal, só eu posso fazer postagem, as pessoas que acessam o meu canal não, não tem como comentar no canal, é eu que divulgo, é eu que coloco as informações, os links, vídeos, é somente o administrador que consegue fazer. Então, por exemplo, num grupo de pesquisa, você pode criar uma conversa paralela, um chat paralelo específico né, sobre aquele canal, então você pode criar o grupo teste chat, por exemplo. Fazer a descrição para uh, discussões. Daí, você vai criar vai, esse, esse chat específico e vai salvar. Então, aqui eu tenho o meu canal, e eu tenho um chat específico para discutir, né? Assuntos desse canal. Então, é mais uma opção. Por exemplo, outra questão interessante. Uh, vocês podem pesquisar diferentes canais aqui, vocês podem fazer uma busca, por exemplo, vamos buscar canais que tenham capacitação, por exemplo, fazer a pesquisa, ó. Semana da capacitação em autismo, equipe gestão pública capacitação, então, por exemplo, eu clico aqui, eu não entrei no meu canal, nesse canal, eu consigo visualizar tudo que esse canal publicou. Mas eu não, não solicitei acesso. Agora, se eu entrar, clicar aqui direto, eu nem preciso solicitar, eu entro direto no canal. Se eu clicar aqui, entrar no canal, agora sim eu já sou membro desse canal. Então, aqui eu posso silenciar as notificações e é interessante que esse canal já provavelmente já foi criado há algum tempo, eu consigo visualizar todas as mensagens anteriores ao meu acesso. Eu tenho essa possibilidade. Como membro e não membro também, como vocês visualizaram. Então, vocês podem aqui, por exemplo, professores, vocês podem fazer busca por canais e não necessariamente vocês precisam entrar no canal. Vocês vão visualizar o que foi compartilhado. Essa é uma das possibilidades. Se vocês querem entrar no canal, assinar o canal, vocês cliquem em entrar no canal, por exemplo. Fechei essa busca, eu entrei nesse canal aqui, então eu posso sair do canal no momento que eu desejar. Sair, ó. então ele já não consta mais na minha lista de canais. Da mesma forma para você criar um grupo, né? você vai criar um grupo... capacitação do telegram por exemplo você vai adicionar aqui as pessoas e vai vai criar por exemplo aqui vai criar então você criou um grupo pode adicionar quantas pessoas você desejar nesse grupo aqui ele está destacando que é até 200 mil membros né então os links podem ficar públicos ou não aí é a escolha de vocês aqui você vai conversar com o grupo você vai enviar, por exemplo, um, uma imagem para o grupo. Aqui você ainda tem a opção de enviar com foto, ou enviar como arquivo, né? Essa imagem, por exemplo, era PNG, mas eu posso enviar como arquivo. Vai colocar uma legenda ou só vai inserir, né? Uh, um Emotion. E vai enviar, ó. Aqui você tem a possibilidade de gravar áudio, testando, enviando áudio para o teste. Vai enviar o áudio. Se você estiver num dispositivo móvel, tem tem algumas versões que já possibilita você mandar o áudio gravando a sua imagem. Tanto a sua imagem frontal, como você pode ir gravando a imagem e destacando e gravando, por exemplo, o ambiente, conversando e gravando. E essa imagem, juntamente com o som, você pode enviar. E também, se você estiver no dispositivo móvel, você tem a opção também de fazer, fazer videochamadas e ligações, idem ao WhatsApp, por exemplo. Então, tem todas essas possibilidades em relação a, aos grupos aqui no Telegram também. Então, uh, lembrando, essa diferença entre um canal né, e o grupo, o canal só você que é administrador, pode inserir as informações e compartilhar informações e no grupo não, todos podem responder, enviar e receber mensagens de forma coletiva. A conversa individual também, você vai em contatos e você também consegue a, conversar individualmente com, com os contatos que você tem disponíveis. Outra possibilidade que podemos fazer quando estamos no nosso dispositivo móvel, no momento que vamos enviar uma, uma imagem, uh, eu tenho possibilidade de editar essa imagem, como eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. eu tirei essa fotografia, eu tenho a possibilidade de recortar ela, de escrever um texto sobre ela, esse texto pode ser reorganizado, puxado, alterado, aumentado... Então eu tenho diferentes possibilidades para mim fazer uh, uma escrita em cima desse, dessa imagem. Eu posso rotacionar também essa imagem, posso rotacionar em 180, 90 graus, eu posso deixar ela em diagonal, então eu tenho muitas possibilidades em relação à edição dessa imagem. E uma possibilidade interessante que o Telegram ela, ele nos possibilita... É você enviar mensagens autodestrutíveis. No caso aqui, eu estou enviando uma imagem, mas eu posso enviar simplesmente um texto e programar ele, por exemplo, para que a pessoa, como vocês podem visualizar aqui, você clicando nesse reloginho aqui, você configura. Por exemplo, você vai definir quanto tempo depois que a pessoa visualizou essa mensagem, essa mensagem vai se autodestruir, não vai mais ficar visível. Né? então você tem essa possibilidade de, de escolher o tempo, vai clicar em pronto, vai enviar, né, vai configurou, editou, pode enviar, né? Então essa essa pessoa ela não consegue encaminhar essa sua essa sua mensagem. No entanto, dependendo do tempo que você deixar estipulado, a pessoa pode tirar uma uma foto dela. Então todo esse cuidado com a questão da segurança é preciso ter, né? É, não permite fazer um print, mas permite a, pegar outro celular e tirar, né, se chegar ao extremo de, de, de a gente ter essa situação assim, mas não é porque ela está impossibilitada de dar um print ou compartilhar que não vai ser possível registrar essa imagem autodestrutiva, ou essa, esse texto autodestrutível que você enviou para uma pessoa. Outra possibilidade interessante relacionada ao Telegram é o uso de bots, bots são é um programa de computador que, se, que realiza a função como um robô, por exemplo aqui eu trago uma lista de bots possíveis de serem utilizados por exemplo no Telegram, eu tenho bots relacionados a, a rastreamento de encomendas, conversão de imagens outros relacionados a e-mails, lembretes, então eu tenho muitas possibilidades de uso por exemplo, aqui relacionado à educação, né? Que permite transformar áudio em texto, né? A música o co o comprime e converte arquivos de áudio. Então, vamos pegar esse aqui, por exemplo. E vamos fazer uma busca no Telegram. Então, vocês vão digitar transcriber, né? O bot vai aparecer várias possibilidades. Então, aquela que tiver o fonezinho se refere a... Ao meu, se refere aqui ao Telegram, quando é só o som aqui é um canal, então eu vou clicar sobre, né, ele já vai me trazer essa mensagem para fazer essa tradução, eu clico em começar, ele me dá as possibilidades, né, então aqui eu vou es escolher, na verdade eu vou ter que escolher português do Brasil, né, então eu vou gravar o áudio para ele fazer a tradução. Olá, estamos testando o Telegram. Então, ele está fazendo a, de, a transcrição e assim ele me dá o texto, né? Uh, transcrito, meu áudio, então ele pode ser um áudio maior, ele faz essa tradução. Então, se eu escolher outras línguas aqui também, eu, eu faço o áudio e consigo traduzir pra, para outras línguas. Nesse sentido... Essa lista completa aqui, que tem muitas opções, né, que podem ser testadas e inseridas lá no Telegram, que podem nos auxiliar nos nossos, nas nossas atividades diárias como docente, atividades pessoais em relação a... Tem bugs para acompanhar a previsão do tempo, tem bugs relacionado a grupos específicos. Então, é, é, é muitas opções, ó, clima e tempo, imagens e fotos, né, conteúdo, então... Tem que uh, pesquisar e tentando, fazendo os testes no Telegram. Então essas foram algumas possibilidades né, em relação às configurações gerais uh, relacionadas ao Telegram.